Olá! Neste vídeo vamos falar um pouco do 1970 Cadillac Coupe de Ville. Se você gostar, dá um joinha, compartilha e assina o canal. Isto ajuda muito até trazer mais conteúdos como esse. Introdução A Cadillac é uma marca icônica americana conhecida por seus carros de luxo de alta qualidade. Um desses carros lendários é o Cadillac Coupe de Ville de 1970. Este carro apresenta um desenho clássico e elegante que é um exemplo da qualidade e estilo que a Cadillac é conhecida em todo o mundo. Neste artigo, vamos explorar em detalhes o Cadillac Coupe de Ville de 1970 e como ele se destaca em comparação com outros carros de sua época. História O Cadillac Coupe de Ville de 1970 foi introduzido como parte da linha de modelos de luxo da Cadillac. Este carro foi um dos mais populares da época devido ao seu desenho elegante e características de luxo. O carro apresentava um motor V8 de 7,7 litros que produzia 375 cavalos de potência. Isso permitiu que o carro atingisse uma velocidade máxima de 200 km por hora. Além disso, o Cadillac Coupe de Ville de 1970 tinha uma suspensão suave e um interior luxuoso que incluía assentos de couro, ar-condicionado e um sistema de som de alta qualidade. Design O design do Cadillac Coupe de Ville de 1970 é verdadeiramente impressionante. O carro tem uma aparência clássica e elegante que ainda é admirada hoje em dia. O carro apresenta uma grade dianteira icônica e faróis duplos que foram montados na frente do carro. A parte traseira do carro apresenta luzes de cauda elegantes que se estendem ao longo da parte traseira do carro. O teto do carro é curvo e elegante, o que dá ao carro uma aparência sofisticada e distinta. Interior O interior do Cadillac Coupe de Ville de 1970 é tão impressionante quanto o seu exterior. O carro apresenta assentos de couro que são confortáveis e duráveis. Além disso, o carro tem um sistema de som de alta qualidade que permite que os passageiros ouçam música em alta definição. O carro também possui ar-condicionado, o que é importante para manter os passageiros frescos e confortáveis em dias quentes. Desempenho O desempenho do Cadillac Coupe de Ville de 1970 é verdadeiramente notável. O carro apresenta um motor V8 de 7,7 litros que produz 375 cavalos de potência. Isso permite que o carro atinja uma velocidade máxima de 200 km por hora. Além disso, o carro tem uma suspensão suave que torna a condução suave e confortável. O carro também apresenta freios a disco, o que é importante para garantir que o carro pare rapidamente em situações de emergência. Conclusão o Cadillac Coupe de Ville de 1970 é um carro lendário que continua a ser admirado até hoje. Este carro apresenta um design elegante, um interior luxuoso e um desempenho impressionante. Se você está procurando um carro clássico que seja tanto sofisticado quanto poderoso, o Cadillac Coupe de Ville de 1970 é a escolha perfeita. Obrigado e até o próximo vídeo.